Bratificante picante, é -se, Inspiração pra molecada Porta-voz de várias quebradas se que desse mundo eu não levo nada Dinheiro de ouro e prata vai ficar ah, Saudade das antigas Onde apenas sorriso riso nos paga Nós já valia sem demagogia Não pensava em mulher nem dinheiro Fute com os parceiros, isso era alegria Nem sequer conheci o isqueiro Pra amenizar, não vivia de brisa Saudade dessa vida E hoje eu fui Fogo acende, pra nós as gata rende, nós não se surpreende. Com pensamento à frente, nós tem valor, não preço, essência tá no peito. É? Nós tem valor, não preço, essência tá no peito. Apesar dos defeitos, o sorriso eu não esqueço. Hoje enxergar a vitória. Eu não desisto e sei que ela tá próxima. Minha família ainda vai se orgulhar. Com o pé no chão, a nossa vida eu vou. A voz tá, mano. é louco. Caralho, a mas pesado ali Essa também. É recrada, pode parar. O pessoal pede bastante, mano. Gravei uma média só dela. Mas nós vai lançar ainda, não, é não é? vai soltar o trampo. Cara, é jogador, jogo. Tem uma música também pesada artor, que, eu, que eu tô pra soltar, que é Advogado do Diabo. Uma música que o Canete o pessoal pede bastante também. Eu tô esperando Como que é essa aí? a melhor hora, pra... que é... Vários sorrisos e meia história triste Advogado do diabo faz o seu convite Te ilude, conversa bem apertando sua mão Ganha sua alma num contrato vendendo ilusão Já vi vários perder seu sonho no papel Apenas por não ver maldade em torre de Babel Te oferece o luxo enquanto tira o mundo e no brinde gole de gima, mas no seu copo fel. Eu prefiro viver meu pouquinho com Deus, porque muito sem Ele pra viver é os. Já dizia, meu pai sempre fortaleceu. Em tudo que é luz nesse mundão é ouro. Eu prefiro viver meu pouquinho com Deus. Porque muito sem Ele pra viver é os. Já dizia: meu pai sempre fortaleceu. Em tudo que é luz nesse mundão é ouro. Dobro o joelho, peço proteção Que me guia nessa vida louca Barro se arrastou pelo cifrão Mas a virtude da vida é outra Dobro o joelho, peço proteção Que me guia nessa vida louca Barro se arrastou pelo cifrão E a virtude da vida é outra ah, Esse é hein, ah, mano? A galera tá pedindo pra você mandar a nova Ritmo não para esse é que Quebrado é quebrado, o ritmo não para A diferença é só o horário e o lugar E o que eles oferecem é miséria e migalha Sem contar toda humilhação dessa ponte pra cá Já vi uns menor revoltados cair pra arrebento E no B.O. tomar no peito e perder a vida em vão É vagabundo, é marginal, é o que eles estão dizendo Mas nunca passaram veneno e nem humilhação Mas me diz por que Tanta desigualdade, só porque nós é favelado pedindo igualdade Liberdade pra todos aliados E nas minhas orações eu peço a Deus que ele quebre os, a... os cadeados oh, Eu sei que você se revolta ver o jovem favelado milionário okay. Tem na ciência que a minha crença vem de Deus, não vem da lei do homem Minha faculdade foi a rua, eu trafiquei informação e eles perguntam a fonte não é ideia, isso é visão de cria E o povo com a venda nos olha é o que vocês queria Enquanto nós tá na miséria, vocês regalia Verdadeira vergonha pra mídia Nós tá aqui, a favela é meu lugar Amor ao gueto com todo respeito Eu sou daqui, esse que é meu lugar E vocês não vão tirar meus direitos Ó oh, Deus, perdoe todos os pecados Eles não sabe o que estão fazendo Tanta ganância, maldade o maior, veneno é o dinheiro. Perdoe todos os pecados, eles não sabem o que estão fazendo. Tanta ganância, maldade o maior. Mas me diz por quê? Tanta desigualdade, Caralho, só porque eu nós. É... Pra vocês, daí você chutou o balde Caralho, também, moleque. É o ator, cantor, MC. Jogador. Jogador. Cantor. Ator. Mil grau, como é que é mil grau, não é, Tamo junto, é satisfeito, pai. Mano, Você é um fã aí. hoje. Parabéns, mano. Tamo é um fã. Tamo junto. Vamos um falar.